Finalmente saíram os preços oficiais do Xbox Series S e Series X aí no Brasil. O preço do Xbox Series S, a versão de entrada do aparelho, aquela versão que não vem leitor de mídia e que tem um hardware um pouquinho inferior em relação ao Xbox Series X, vai ser R$ 2.999. É bom lembrar que é a mesma coisa do PlayStation 5, são preços sugeridos. Não quer dizer que esses preços são obrigatórios, que são preços tabelados. Cada loja vai ter autonomia para dar o valor que quiser, mas a Microsoft sugere esses valores. Sugerir um valor é muito bom, porque quer dizer que aquele é o teto, não pode ser mais caro que aquilo. E se for, você tem uma negociação você consegue mostrar para a loja que aqueles valores estão superiores aos valores que a empresa sugere. Quando a empresa sugere um valor, ela quer dizer que aquele valor é compatível com todos os gastos e despesas que a empresa possa ter, a empresa ou o lojista ou qualquer coisa assim. Muita gente falando que o Xbox Series S vai ser um Xbox One X melhorado. Não é bem assim só por causa dos 4 teraflops e essas coisas e tals. Mas isso não é tão importante, eu tenho um vídeo falando sobre os bits, que falam muito sobre isso. Nem sempre uma nomenclatura ou uma capacidade do console quer dizer que ele é muito superior por causa daquele negócio apenas. Um grande exemplo é o Neo Geo e o Mega Drive. Todo mundo concorda que o Neo Geo é extremamente poderoso. Talvez, entre as gerações, o Neo Geo tenha sido o videogame mais poderoso de uma geração. Se você pegar, por exemplo, a quarta geração, é incontestável. O Neo Geo era muito acima dos outros, e nas próximas gerações não aconteceu essa disparidade. O que vale mesmo é a estrutura que é feita o aparelho. Com certeza, o Xbox Series S ele é um console muito mais poderoso que o Xbox One X, exatamente pela sua estrutura por todos os componentes que formam aquele hardware. Então, você pode comprar sossegado, que não vai ser um videogame ultrapassado. Claro que ele é inferior ao Xbox Series X, que também tem preço sugerido de R$ 4.999. O preço que para o Brasil é realmente muito alto. Mas que é bom lembrar que esse problema é no Brasil, tanto nos jogos quanto nos acessórios, porque a disparidade entre o dólar e o real nesses últimos dois anos foi enorme. A desvalorização do real, né, no caso. Mas no restante do mundo não há reclamação de preço. Pelo contrário, há até elogios, exatamente. Porque eles preservaram os valores e até diminuíram. Muita gente me pergunta isso, principalmente em relação aos jogos, mas aí os jogos são caros? Olha, vamos fazer mais ou menos uma comparação, tá? Vamos supor que você ganhe mil reais, beleza? Se você pagar 70 reais num jogo, você não acha barato? Claro que sim, né? Quer dizer, não é barato, mas para um jogo AAA, 70 reais, se você ganhar mil reais, é um preço bem aceitável. Pois bem, Aqui no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, se um cidadão ganha mil dólares e um jogo custa 70 dólares, não é nenhum absurdo. Na Europa, a mesma coisa, se ele ganha mil euros e o jogo custa 70 euros, também não é nenhum absurdo ele pagar por isso. E aqui no Japão também, se uma pessoa ganha 100 mil ienes, e o jogo custa 7 mil ienes, não é nenhum absurdo. O maior problema é que aí no Brasil as pessoas estão ganhando mil reais e estão pagando num jogo 350. Aí fica difícil, eu concordo absolutamente. Aí, voltando para a mesma conta, né? isso, claro, é uma suposição. Se um japonês, em média, ganha 150 mil ienes, que equivale mais ou menos a 1.500 dólares, e um Playstation 5 custa 500 dólares, isso significa que ele dispõe de um terço do salário para comprar um aparelho Playstation 5, ou um Xbox Series X, por exemplo. Isso é exatamente o que um brasileiro dispõe para comprar um jogo desse mesmo aparelho. O problema não são os valores e nem as empresas, o problema é que a situação econômica do Brasil ele não possibilita que você compre jogos. E cada vez mais, videogames e seus jogos se tornam artigos de elite. Coisa que não deveria ser. Videogames são extremamente populares. E no Brasil não está sendo assim. Uma coisa que a gente precisa falar, que eu ouço muito, que o mercado brasileiro de games é um mercado muito grande. Evidente, é um mercado enorme. No entanto, a gente está em decadência, infelizmente. O mercado brasileiro de games já chegou a ser quinto colocado. Hoje, o quinto colocado é exatamente onde eu estou, o Japão. O Brasil, há pouco tempo atrás, era 12º mercado de games. Hoje, nós somos 13º mercado de games. E periga da gente cair para a 14ª posição. Mas não é culpa dos gamers, não é sua culpa, é evidente. É que o mercado brasileiro, nesse momento, não está favorável. Nem para as empresas, nem para você que está consumindo. Mas isso é papo para outro vídeo, eu já estou me alongando demais. O vídeo de hoje é só para mostrar isso. O Xbox Series S e o Xbox Series X já têm preços oficiais da Microsoft, mas são preços sugeridos. Como eu falei, Xbox Series S R$ 2.999, Xbox Series X R$ 4.999, são preços sugeridos. Portanto, dá para negociar, dá para falar com o lojista que o valor dele pode ser menor. Então é isso, mas eu quero saber de você. Agora, sabendo os valores do Xbox Series S e Series X, você pretende pegar algum deles? E outra coisa, eu quero saber a sua opinião em relação ao que eu acabei de abordar. Porque eu não quero especulações, eu apenas digo para você os fatos. Você me diz o que acha, e aí eu consigo formar a minha opinião. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais!